Criatura misteriosa invade a garagem de uma casa. Objetos voadores cintilantes por todos os lados. Criatura com rosto pálido e demoníaco no meio do mato te chamando para brincar e muito mais nesta lista cabulosa de vídeos assustadores. Mas antes, já vai deixando o seu like e ativa o sininho para sempre receber todos os nossos vídeos nas notificações do seu celular. E depois eu estarei dando coraçãozinho nos comentários de quem ativar as notificações e comentar e eu ativei as notificações. Um pai estava em sua casa assistindo a um filme da Netflix quando sua filha de apenas 8 anos chegou muito assustada dizendo Papai, tem um homem muito feio lá na nossa garagem. Preocupado, o pai se levantou, pegou seu revólver e foi investigar. Porém, não teve coragem de reagir ao que viu próximo de seu carro. Prepare o coração, pois as imagens são fortes. Sim, tem alguma coisa atrás deste veículo automotor. Como vocês puderam contemplar, havia uma criatura humanoide horrorosa atrás do automóvel, criatura esta que tem todas as características para ser chamada de extraterrestre. Não se sabe o que a criatura procurava naquele local, talvez uma ferramenta para consertar sua espaçonave, ou algum objeto para utilizar como arma, ou até mesmo estaria em busca de alimento, até que não seria um problema. Desde que eu e você não sejamos o seu alimento. Este caso aconteceu aqui no Brasil. Uma dupla de amigos havia se levantado de manhã cedo para ir à escola. No quintal, ao olharem para o céu, viram várias luzes misteriosas pairando sobre suas cabeças. São luzes brancas que piscam como se fossem estrelas. Mas como? Se já é dia? Parece que dando uns pontinhos. Uns Não é avião, parece. Estranho cara. Cara, é esquisito isso. Né? Além do mais, estão pairando muito baixo. Seriam essas luzes objetos de origem extraterrestre? como se fossem seres de matéria luminosa ou espiritual alienígena. Seriam esses seres tão evoluídos a ponto de assumirem tal forma? Será que está em curso o mapeamento do terreno para uma futura invasão em solo terrestre? São muitas perguntas e nenhuma resposta. Deste modo, gostaria de saber a sua opinião nos comentários acerca dessas imagens. Imagine um mirante acima das nuvens a 2 km do nível do mar e você andando sobre ele, e o que é pior, um mirante com chão translúcido. Este é o mirante considerado uma das atrações mais aterradoras que já se teve notícia. Para ir até o final, tem que ser sozinho ou com alguém de confiança, pois o diabo pode muito bem tomar o corpo de seu companheiro para te jogar lá de cima. Quanto à resistência do vidro no chão, não há o que reclamar, mas como acidentes ocorrem até na Disney, eu particularmente prefiro não tentar a sorte. E você? Arriscaria? Assim como eu, acredito que vocês também irão relutar para não acreditarem no que seus olhos contemplarão agora vocês verão um pé de cabra. Quando eu falo um pé de cabra eu não estou me referindo a uma ferramenta tampouco ao pé da cabra, mas sim a um pé de cabra. Assim como um pé de manga, um pé de goiaba, um pé de cacau, um pé de banana, uma árvore que dá frutos. Neste caso os frutos são as cabras. Sim, é exatamente isso. Eu não sabia que cabras davam em árvores. Essas imagens foram registradas em Marrocos e viralizaram nas redes sociais. Um biólogo comentou que as cabras são atraídas por um fruto desta árvore que pode chegar a 10 metros de altura. Seus pés são adaptados para mantê-los nos galhos mais altos e os auxiliam em suas escaladas até mesmo nas encostas mais íngremes. Imagine você andando por uma estrada obscura em plena madrugada quando bem na sua frente aparece uma mulher vestida de branco com os braços abertos querendo te dar um abraço. Foi exatamente o que aconteceu neste vídeo com este homem lá na Índia, lá estava ele voltando do trabalho em sua moto, quando de repente ela apareceu em seu caminho. De longe, ele pensou que fosse o um anjo, mas ao se aproximar viu que poderia ser algo não muito interessante de se ver por aí na calada da noite. E você, o que faria numa situação dessas? Iria parar para ajudá-la e lhe ofereceria uma carona? Passaria por cima? Ou daria meia volta? Responda nos comentários. No nosso próximo vídeo vemos a aterrorizante explosão de um dispositivo nuclear no ano de 1958 no Oceano Pacífico experimento realizado por militares norte-americanos. Lá no fundo há várias embarcações desocupadas. A intenção era avaliar as baixas navais que eles poderiam causar em um ataque nuclear em alto mar. No primeiro impacto vemos uma montanha de água em forma de cone. Na segunda explosão uma nuvem de água pulverizada maior do que a explosão do vulcão mais poderoso da Terra. O vídeo a seguir foi registrado na Indonésia. Um jovem teria ido ao mato em busca de seu cão que para lá fugira. Chegando lá, ele teve a estranha sensação de estar sendo perseguido por alguma coisa que parecia se esconder entre as árvores. Com a câmera de seu celular, ele começou a registrar. Foi quando ele viu um ser assustador com o rosto pálido como de um cadáver. É nesta hora que ele já deveria ter se retirado do local, mas ele insistiu. Mas ele irá se deparar com uma cena digna de um filme de terror daqueles que deveriam ser proibidos de passar na Netflix e qualquer plataforma de streaming. Se tem um lugar onde ninguém imagina ver uma situação fantasmagórica, são nas lojas de conveniência, são locais públicos sempre bem movimentados, mas aqui neste vídeo a funcionária de uma loja indiana estava fazendo a reposição de alguns produtos quando o objeto voou em sua direção. O que mais assusta? Não é nem o fato do objeto voar, mas sim o medo desta mulher que nem se preocupou em olhar para trás para ver se havia alguém, mas simplesmente saiu correndo para bem longe. Uma outra câmera também registrou uma outra manifestação fantasmagórica. E aí? O que você acha dessas imagens? Deixe a sua opinião nos comentários. Agora vocês verão um vídeo registrado na loja do Mario, sim, aquela loja considerada a mais assustadora do mundo, mais do que aquelas que vendiam o boneco do Chuck. Nas imagens registradas por circuito de monitoramento, vimos uma estranha criatura horrorosa escondida no meio dos brinquedos. Se você fosse um técnico de segurança, qual providência você tomaria diante dessas imagens? Ia investigar ou abandonaria o trabalho? O da criatura que acabamos de ver poderíamos até dizer que seria alguém com uma máscara escondida entre os brinquedos. Talvez alguma pessoa tentando fazer um vídeo fake. Mas agora eu te desafio a me dar uma explicação plausível e convincente acerca do que vocês verão agora. Repare que o boneco ao lado gera normalmente, mas o outro gira que nem um peão, em altíssima velocidade, até para você manipular o boneco com a mão é difícil fazê-lo gerar desta forma. Então qual seria a explicação para o que nós estamos vendo? Bom, isso é tudo e a gente fica por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se não for inscrito e curte assuntos do Paranormal e outros vídeos variados e assustadores, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Agora nós também estamos com nossas redes sociais, né no TikTok, estamos com perfil no TikTok, Kawaii, Instagram, temos uma página no Facebook, tá? E você vai lá, se inscreva e compartilhe todos os nossos vídeos com seus amigos. Um abraço! E nos vemos no próximo vídeo.